Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia, amigos internautas do Box News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E nesta quinta-feira, 22 de dezembro, nós estamos recebendo com muito prazer, aqui nos estúdios da Box TV, o arquiteto, professor, fotógrafo, enfim, o currículo é extensíssimo. Se fosse fixar o currículo, ia levar quase um tempão Não do programa. Arquiteto professor Marcos Piffer. Bom, Bom dia, aí. Marcos. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Fórum Bom dia. É Eu que agradeço o convite. Um prazer e uma honra estar aqui com muito vocês. Muito bem. Muito obrigado, Marcos Piffer. Eu queria cumprimentar agora e chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do BocNews. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Você é que nos acompanha pelas redes sociais do no nosso Facebook, Facebook.com barra jornalbocniws, nosso canal no YouTube, youtube.com.br, também pela rádio BocNews Newsnews.com e também pelo nosso Twitter arroba no Bocnews. É, brilhante, certamente já está preparando diversas perguntas para o nosso convidado, o fotógrafo, o escritor. Arquiteto Marcos Piffer. E eu gostaria de começar essa entrevista, viu, Marcos? É, falando um pouco a respeito do, da situação nacional, da situação do país, neste setor que é fundamental, que é o setor cultural, de um modo geral, e que sofreu muito nesses últimos anos. Eu queria saber de você, como alguém que acompanha com muita atenção tudo isso, na condição de, de literato, na condição de escritor, de fotógrafo, de homem que conhece o país inteiro, o que, que você espera Do novo governo Do governo Lula Particularmente no setor cultural Setor que você transita E participa tanto Olha Qual é a sua expectativa Olha, sua pergunta é muito boa e muito pertinente, porque nós assistimos, de fato, um verdadeiro desmonte, né, A, o Ministério da Cultura sequer existe mais, ele é uma mera secretaria ligada ao Ministério do Turismo. Sim, imagina. Né? Então olha que muito tempo atrás, mas muito tempo, a Secretaria de Cultura era ligada a outro ministério, se eu não me engano de esportes, então isso já por si só já é um retrocesso assim de décadas, e não bastasse isso, a estrutura em si da secretaria, o funcionamento burocrático, como que ela lida com as questões que são pertinentes à cultura e que são muito sérias, principalmente no país como o nosso, onde a cultura... onde a gente tem tantas demandas, assim, primordiais, né, a questão da fome, da saúde, por exemplo, a cultura acaba, Sim. É, não que seja correto ou justo, mas a cultura por si só acaba sendo, muitas vezes, relevada. Então, aquela, a questão burocrática do trato ali dentro foi esfacelada, ela não existe mais, né? É, só dando um exemplo, é, falando aqui da famigerada Lei Rouanet, que é bonita, está conversando ontem, que foi assim... É, é, colocada como se fosse a razão do, de todo mal, todos, da questão os males, cultural, né? todos os males que todos os artistas são de esquerda e todos se apropriavam da lei Rouenet para ganhar dinheiro e para falar contra é. isso, que isso não é verdade. A lei Rouenet em si, ela pode ter uma série de pequenas falhas, mas ela é uma política cultural muito efetiva. Claro, claro. Né? Sim, ela é. bem usada, ela é usada corretamente, é uma política cultural muito muito boa para um, esse tipo de país como o nosso, como que eu falei, que tem premências em outras áreas. A questão, a estrutura burocrática de avaliação de projetos, de aprovação de contas, aquilo que a Lei Rouanet demanda, foi destruída. Se você, acho que a gente não pode nem entrar com um projeto hoje. Eu posso estar enganado, mas você não tem nem como entrar. O site, que era tudo feito eletronicamente de, de alguns anos para cá, você não consegue nem entrar com um projeto para pedir para ele ser aprovado. Que desafio remontar tudo então, isso. Então, você falou o que você espera da cultura, eu espero o mínimo, é uma remontagem. Se a gente conseguir chegar onde estávamos alguns anos atrás, já era é uma coisa incrível isso, né? A minha expectativa não é de avanço, não. é de a gente conseguir chegar onde estávamos? Ao, ao como estávamos alguns anos atrás. Pra você ter uma ideia, nós tivemos como lá um secretário, no Ministério da Cultura, quando o Gilberto Gil foi ministro, Sim. a gente teve uma figura do poste do Sérgio Mamberti, como secretário de Políticas Culturais. É um cara seríssimo. Eu lembro que naquela época a Lei Rouanet não era assim, é, informatizada, nada disso. E eu era amigo do Sérgio, Sérgio Sérgio fez um prefácio para um dos meus livros, né? Uhum. E assim, aí eu estava com um problema, não conseguia resolver. Eu ligava, Sérgio, eu tô aqui, não consigo resolver essa questão da Lei Rouanet. Ele falava, pera aí Marcos, que eu vou até lá. Ele ia o telefone até a mesa <risos> da pessoa, Acha o processo, e lá, ah, tá tudo certo, não sei o que, ela já vai despachar. Então, olha, na época que não era informatizado, você hoje você sequer consegue inscrever um projeto. Fechado o site. Veja, é, é um dado, assim, a propósito do que você está dizendo, veja que há cerca de uma semana, mais ou menos dez dias, é, o presidente Bolsonaro nomeou. Um novo secretário especial <risos> da cultura, o ex-deputado André Porciona, né? Exatamente. Foi nomeado é uma provocação. Sem pura, dúvida. Pura. Sem né, dúvidas. Porque sem ele dúvida. é um defensor do, do uso de armas, do, do armamento, né? E defende a tese que todos os recursos, por exemplo, audiovisual tem que ser investido no sentido de mostrar a importância da arma para a liberdade. Pra... Imagine. Eu... <risos> Vou ficar 15 dias no cargo, nem isso, mas, Sim, sei lá. sim, é né? uma provocação total. Nós... Mostra bem o que é. É, não, se, se a gente fizer um retrospecto, né? A, a nomeação do o primeiro, não sei se foi o primeiro, mas aquele que fez aquele vídeo. Simulando o discurso do Gumbels, ah, né? Ah, sim, sim. Depois a Regina Duarte, uma pessoa totalmente sem a menor condição técnica. Depois esse rapaz aí que veio da maiação, é. também um armamentista. E agora esse... É, é, ou seja, é um... Como é que a gente pode falar? Uma desfaçatez com a questão da cultura é, no país. É. Né? Pois é isso. É interessante é, a, a expectativa, o senhor, que eu acho que é de todos. É de voltar é ao estado é, que está. É, Para é, você daí poder, poder, poder começar, começar a pensar começar nas a, causas pensar específicas, a, a, a causa negra, a causa das mulheres, dos, que são questões culturais importantes que tem que estar abrigadas dentro da, desse, desse grande guarda-chuva da cultura. Cultura, mas você tem que retroceder para conseguir organizar a casa. Isso é que eu espero é, é. no primeiro momento. Pelo menos isso, é. porque nós tivemos grandes avanços no do ministro Gil, do ministro Juca Ferreira. S que Juca Ferreira sucedeu, também, sem dúvida. O ministro, é, Enfim, é que eu quis falar do Sérgio Mambete, Sim, que eu O Sérgio fui lá atrás, não chegou a ser ministro, ele foi, foi chefe departamento, é. que teve uma função relevante dentro do Ministério. O Sérgio Alberto além de ser santista, mas Sim. o Juca Ferreira, eu digo porque ele, no caso de Santos, ele, ele, assim como isso, viu, ajudaram muito. Sim. Algumas entidades. Por exemplo, uma delas foi o Arte no DIC. Sem dúvida. O Arte no DIC, não... DIC teve um grande, grande apoio. E são organizações sérias e que precisam realmente do apoio do apoio governamental. É o que todos nós esperamos de hoje. E não, não só, só na cultura, não, véio, não, sim, assim, de nossa, passagem, nossa, né? Nossa saúde, ah, claro. né? educação... Nossa, assim, sobretudo, gente, sobretudo saúde né? educação, claro, não, não tenha dúvida nenhuma. E cultura hoje é o, é o tema, daí é a razão pela qual nós estamos tratando isso. Eu queria chamar agora o Marco Fernando, que está lá na redação, e lá vai formular perguntas para você. Fernando de Maria, por favor. Até dentro dessa linha que o Marcos está comentando, qual a expectativa em relação ao nome de Margarete Mendezes, como ministra da cultura? Né? Porque alguns defendem, outros já se colocaram em contrários, mas que a posição sobre a escolha de Margarete Mendes como ministra da cultura? Então, nesse... É, nessa questão específica, eu não vou saber. Eu, assim, eu não tenho condições de me aprofundar no nome em particular dela. É, eu vou saber te dizer o que está todo mundo falando, que ela tem uma questão aí de prestação de contas pendurada. Eu acho que isso deveria ser é, colocado bem às claras antes de... Transparência. Né? É, transparência. Eu acho que uma das críticas que se que tá, ficou em aberta né, pelas administrações passadas aí do PT no país, é a falta de transparência. Então eu acho que deveria, no início de um governo, isso deveria ser bem colocado às claras, e, e se o nome dela for esse realmente o escolhido que isso fique bem bem explicado para o país mas no particular dela eu sei muito pouco, eu sei que ela além da cantora que ela é que, é uma, Sim, que ela é uma grande cantora um grande nome que ela é para a música do país ela tem ações sociais ligadas à cultura, Sim. mas eu sei muito pouco qualquer coisa que eu fale além disso eu vou estar tá sendo superficial não não, Não temos que aguardar o... Se a, o, desenrolar, um é, ação, cara, o sempre São aqueles famosos 90 dias. Sem né, dúvida. Você, você sem 90 dúvida. dias, a pessoa se, se instala no cargo, se é a senhora da função, ou seja, de toda a burocracia que é intensa no poder público. Né, e a partir daí dá para fazer uma avaliação do que, ela, do que ela vai propor. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. O Marco, vamos falar um pouco de, dos seus livros agora? Vamos, vamos. <risos> você está com mais... Mais um livro no prelo. Eu estou com três, três livros no no pré -lo. Pré -lo, é. é o Amazonas, Extrativistas... Reservas Extrativistas do <risos> Brasil e Comunidades Pesqueiras Tradicionais. Comunidades Pesqueiras, exatamente. Mais três livros no pré Olha que maravilha. aqui, beleza. Muito <risos> bom. É, são projetos assim... Eu faço, tem uma parceria já de longa data com a editora brasileira, do Pedro Saad, um grande amigo meu aqui também, de Santos, Sim. e que tem esse enfoque, tanto ele quanto eu, né, na fotografia documental, e de mostrar é, aspectos, assim, do nosso país, né, e aspectos, eu assumo esse lado de, que é o cara que vai para a Amazônia, vai lá para o Nordeste, entra nos barcos, e, então, é... o repórter. É o eu, repórter, eu, <risos> mas é, eu, eu, eu sou aquele que se aproxima desses temas, que, que são caros a mim desde sempre, né, essa questão ambiental para mim e de patrimônio, tanto Sim. ambiental quanto construído, faz parte da minha vida desde sempre. Então a gente tem essa parceria e esses temas a gente conseguiu desenvolver, conseguimos o aporte, né, o patrocínio através da Lei Rouanet, Sim. importante que se fale claro, isso aqui. Né? Claro. E, e esse ano assim, foi um ano atípico, em certo sentido, porque eu estava trabalhando em oito projetos Imaginando. simultâneos. Um, ah. deles, um deles que está no pré, Amazônia um Amazônia é. está no, dentro da gráfica o Reservas Isso também, vista, vai, na gráfica já. Ah. logo, logo, lançamento e o Comunidades Pesqueiras ah, é. está pronto deve descer alguma coisinha para Santos, ah, é? se der tudo certo ah, é. entre hoje é. e amanhã Beleza. e você lança quando? Já. ah não, todo ano que não, vem, não, esse não, ano não, não, não. Não tem mais condições, né e uhum. tem que esperar terminar as férias E uhum. aí os três estando juntos, acho que fica mais bacana Fica bacana, sim. É, né? olha só que beleza Então, olha, Amazonas, reservas extrativistas e comunidade pesqueira Mais três grandes obras do Marcos Piffer. Muito bem, nós temos aqui algumas é, Ele trouxe algumas para que as pessoas é, Vejam, por exemplo, olha que beleza Café Café Esses três foram lançados Brasil. esse ano, Faz esse parte ano. desse pacote dos oito então, simultâneos que eu estava trabalhando. Café no Brasil. Fala um pouquinho sobre o café no Brasil, Marco. Ah, esse livro ele foi patrocinado pela Sabesp, Sim. também através de Lei Rouanet. E ele dá um, um grande panorama, assim, do que é o café no Brasil hoje. Ele tem dois ensaios fotográficos, um em cor e um em preto e branco, ah, que isso. meio que se repetem, mas são linguagens é, diferentes. diferentes né? Então, através das imagens, a gente consegue ver ou perceber o café desde o plantio, ele sendo plantado, né, aquelas mudas que demoram tempo para produzir, hum. acho que em torno de dois anos, se não me engano, dois a três anos, ele até chegar na xícara. Os dois ensaios correm paralelos, uh -huh. o em cor e o preto e branco, e, e mostram isso. Agora, o que ele tem de interessante, de bacana, é que é um, um adendo, ou um extra, ou um plus, não gosto das palavras em inglês, <risos> mas ele tem, ao final, também um ensaio sobre o nosso Museu do Café. Né, do prédio que completou 100 anos esse é. ano. Então, ele. E, tem, e os textos, né, a gente abre com o texto do Eduardo Carvalhais, Sim. que é um expert né, na questão na do questão. café. Depois a gente tem um texto do Luciano Figueiredo sobre a questão histórica mesmo do café. Do café? E depois um texto do arquiteto Gino Caldato sobre o museu em específico. Muito então, bom. Então o né? livro, ele é um, uma joiazinha. Uma esse assim, é uma... Uma homenagem a Santos, do Ouro sem Verde. Dúvida, como se chamava... Santos se não seria, seria o que é se não fosse não, não o ciclo Exatamente. do café, né? A gente sem não dúvida, pode esquecer sem disso. Sem dúvida nenhuma. Um outro, olha aqui que beleza, paisagens do Brasil, senhores. Olha que maravilha. Aí o Marcos falar um pouco sobre isso. Andou pelo Brasil todo, Marcos? Andei pelo Brasil todo. <risos> Aí, não tem todos os estados, Sim, porque claro. eu infelizmente não conheço todos os estados, faltam cinco. Olha, Mas olha. ele tem imagens de todas as nossas regiões. As regiões, então, que beleza. E o que é interessante desse livro é que ele é construído em panorâmicas, né? Ah, Deixa eu, se a gente já, consegue tá mostrar, são imagens claro. sempre alongadas, assim. É, eu percebi. Aí, veja. Ele... Então são imagens, eles não são recortes de imagens, as imagens são construídas assim mesmo, Isso, são imagens que são fatiadas, depois maravilha. somadas, e ele dá uma ideia, é, dá uma breve visão dessa diversidade do que é a paisagem no Brasil. Maravilha. Que maravilha, e é não. bem interessante, ele tem também um. um Eu reparei um aqui extra, tem a parte extra, urbana, né? A parte urbana também, aqui por acaso ah, aqui aí, é olha Santos. Aí. Olha aí, Felipe. Olha a nossa Santos aí. E ele que tem maravilha. uma coisa muito bacana, deixa eu ver se eu Como? consigo achar aqui, que são as páginas que se abrem. Aqui, ah, por exemplo. Que ah, são imagens alunas. Veja que interessante. Né? Vejam só que. Isso coisa traz um aspecto assim, mais é, lúdico olha para essa. o livro, de manipulação. Olha que maravilha. É bem bacana. Parabéns, viu, Marcos? Que beleza. Obrigado. <risos> muito bem, aí está Paisagens do, do Brasil. Brasil. Café do Brasil, café no Brasil, paisagens do Brasil e aqui Santos um sol sobre Santos. Tem um sol sobre Santos. Esse <risos> aqui Deixa eu ele é. A capa, pessoas. Olha que beleza, Santos, São Paulo, Brasil. A foto é do mar, crianças no crianças mar. Nada, do mar, nada, mar. Nada, mais. nada mais lindo. Bem... De... Numa de tarde de verão. Numa tarde, tarde de... Nada, nada, de... nada que... mais lindo. <risos> a praia, a orla. O livro é dividido em cinco capítulos, que é a Orla, os bairros, o centro, Porto e Santos Continental. Sim, ah, então ele dá uma legal. visão assim bem ampla. Agora, o que é interessante desse livro é que assim, algumas imagens dele eu fiz de fato para ele. Mas ele é, assim, um, uma coletânea de mais ou menos de 2007 a 2020. Sim. De 13 anos de fotografia digital. Quando eu passei para o digital, eu comecei a fotografar em cor. De fato, porque anteriormente meu trabalho era praticamente só preto e branco. Eu tinha o um laboratório, eu revelava. Então, até 2007, que foi um outro livro sobre o café que eu fiz, tudo, quase tudo que eu produzia é preto e branco. A partir de 2007 ele passa sem cor. E eu andei muito pela cidade de 2007 a 2020. E ainda ando observando né? e fotografando. E dando aula em duas universidades. eu era o cara também que levava os alunos para a rua para observar e para fotografar. E eu fotografava junto a eles. Então eu produzi demais nesses 13 anos. E quando me chamaram para montar esse livro, eu tinha muito material. E tinha uma visão, assim, da cidade já bem diferente. Porque eu tenho um outro livro de Santos, que é de... O primeiro que eu publiquei, em 1997. Ele é há vinte e tantos anos atrás, né? Então, ele é um livro que dá uma visão, assim, da cidade bem aprofundada, sabe? Eu gosto bastante dele. Ele... E vai e, e entra por lugares que o anterior não entrou, também era um livro menor, de menos páginas. E é bem bacana. Gosto, eu não gosto não, muito. São dele. Os chamados livros de arte. Então, é é, realmente é uma beleza. É, Paisagens do Brasil, Café no Brasil e Santo São Paulo, Brasil. E os outros três que estão no prelo saindo agora. Comunidades Pesqueiras, Comunidades Reservas pesquisas. Extrativistas e o Amazonas. Sobre o Amazonas eu queria falar é, específico, mas antes disso, eu quero chamar o Fernando de Maria, que ele certamente tem mais perguntas para você, Marcos. Fernando, por favor. Acho pegando esse gancho é, de Santos, como que ele vê hoje é, as imagens é, referentes ao tipo histórico, é, do patrimônio histórico de Santos, em relação a isso, e pegando já esse livro que foi feito é, quase duas décadas depois, né, ou pelo menos é, mais de duas décadas depois. Essa comparação aí, é, dessas imagens, né, que é claro, com outra, outra ideia, de 97, para agora esse lançamento recentemente realizado. É. É, a pergunta é muito boa, muito interessante, porque é um período longo, né, de 97 é. para 2022, são 25 não, não, não anos, é. né? E, e o mais interessante ainda é assim, esse primeiro livro meu, de 1997, ele foi mais ou menos fruto do meu trabalho de graduação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que é de 10 anos antes. Sim. Eu me graduei em 1986 e fui publicar esse livro, que é, é, é quase que fruto disso, 10 ou 11 anos depois. De 86 para 97 já existe... Se, se você olhar, né, porque a, a ideia vem do meu trabalho de graduação, mas as fotografias foram feitas 10 anos depois, eu refotografei tudo, então ali já existe uma transformação da cidade, né? eu já, o porto já vi, começou a ser privatizado nesse sim, período, sim. Né? acho que vocês lembram bem, mas as transformações eram muito mais lentas. E a gente está falando de um período assim próximo, né? Na história, isso não é nada. 20, 30 anos, a gente sabe bem que isso na história não significa muita coisa. Agora, deste livro de 97 para esse de 2022, a transformação ela é gigantesca. E a gente vê uma série de promessas também que não se concluíram. A tal da revitalização do centro. Se você olhar aquelas imagens e as de hoje, o centro está mais deteriorado, é bem, mais. bem mais, né? É lógico, passamos por quantas crises econômicas nesse é, é, é. período, inúmeras, né? Mas aquela promessa, uma série de leis que favoreceriam o resgate do centro histórico, não se efetivaram, isso não aconteceu. Então, a questão do patrimônio, eu vejo sempre como uma perda, infelizmente. A gente sempre perde, perde, perde. E é uma luta insana. Dentro deste período, por exemplo, a gente viu uma tentativa de se acabar com os canais. Acho que vocês lembram bem disso, né? Foi uma corrida, de se falar o nome do Edmur Mesquita aqui, que ele, numa corrida ele conseguiu uhum. efetivar uma lei e tombar. Né, a, os nossos canais não nem isso nós teríamos ia virar, ia virar simplesmente corredor de ônibus corredor de ônibus ou estacionamento é, então, mas para que? existe essa mentalidade na cidade, né? para ah, que? E, que pra mi, ser... e muita gente e, defende em, essa tese entranhada, né, que eu, você preservar é, é, as é, coisas a expressão chula é essa velharia é, essa é velharia. você ser contra o desenvolvimento a gente ouve muito é, isso verdade, né? verdade. então a cidade ela, eu acho difícil de falar assim positivamente. Eu acho assim a questão que eu gostaria de citar daqui a pouco a questão dos edifícios de mais de 30 andares, é. né? É, é, tem um grande amigo que chama pejorativamente Santos de Dubai e do Brejo. É, é. É, então muito sabe? Muito acho que Santos tem que ser uma Nova Miami. A Nova uma Miami, Miami uma série de é. coisas. É. Acho que precisamos rever uma série de questões assim de planejamento é e de código de obras assim, urgentemente. É tá. A degradação do centro vem já, já há muito tempo, houve diversas tentativas de recuperá-lo que não, não deram certo por N razões, mas o fato é que, fundamentalmente, me parece quem eu, eu acompanho isso há muito tempo e com bastante atenção é, quando da... da Elaboração da lei orgânica do município, em 1989, um ano subsequente à, à promulgação da Constituição, os municípios tiveram que tiveram. Re, de, né, preparar, elaborar as suas leis orgânicas, os, ou a Constituinte Municipal, como se dizia. E já naquela época, Marcos, é, diversos é, empresários e segmentos da sociedade civil Defendiam a ocupação do centro por pessoas, que o centro já não tinha mais habitantes. Ou seja, embora. E, e por que isto? Porque o centro tem toda a infraestrutura necessária. Não falta nada. Tem água, tem luz. Tem, tem pavimentação, tem transporte tem ó, escolas equipamentos de saúde, iluminação pública, ou seja, não falta nada, o que falta é gente, é gente. o que falta é morador então, é, nunca houve uma política habitacional nesse período de mil, estamos falando 89, estamos falando de 89 certo? no sentido de reocupar o centro com um, construções, unidades habitacionais modestas ou um pouco melhores, enfim, de maneira a, a, a, a, a, a gerar vida, movimento, isso nunca aconteceu. Não, e assim, você achar que só o comércio vai, Aguentar não vai. ele não aguenta. E ele a gente. Ele ag... aguenta se ele tiver morador. Exatamente. É. Você atrai a padaria, a mercearia. Que é um, é o supermercado. um outro extrato do comércio que, que, que, que mantém a vida Exato, ali, exatamente. né? Exatamente. Não, não, e não a é gente assistiu, houve um deslocamento num primeiro momento do centro. Lá o nosso centro histórico para o Gonzaga, né? Sim. E mesmo assim o Gonzaga hoje é. já é um. Existe um outro movimento em direção à ponta da praia. É quem diz ao... que é o Gonzagão dos Horrores. Exatamente. Então isso é, a cidade é viva, ela é orgânica, né? É, a gente também é, não é. pode querer que ela seja sim. congelada. Mas o poder público ele tem que usar do, do poder, de fato, sim, de sim. proposição de ações para que você... A questão da moradia no centro é primordial. E a gente vê um movimento como esse na cidade de São Paulo, por exemplo. Sim. Eu tenho vários amigos que moram no centro da cidade. E, e é uma luta. E eu, assim, algumas regiões do centro é, é. são muito valorizadas muito. enquanto moradia. É. Aliás, é. temos algumas, algumas iniciativas, de algumas pessoas que moram no centro. Sim. É, eu o André Gonçalves, arquiteto, até seu colega de profissão, que mora ali no centro, participa muito aqui do programa, sempre com sugestões muito inteligentes, o, o próprio Fábio Nunes, o Fabião, Fabião, agora que está morando, enfim, são pessoas que vão, que gostam realmente do centro e vêm no centro uma perspectiva. Vamos aguardar, tomara que tenha é. uh, uh, Marcos, eu vou pedir a sua licença, Nós vamos Pô. para um rápido intervalo okay. e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque em Manhã de Notícias. Voltamos já.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 E hoje, recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boca News TV, o um arquiteto, fotógrafo, escritor, enfim, um entusiasta de Santos, defensor do patrimônio histórico, vamos falar bastante sobre o patrimônio histórico, um homem que conhece o Brasil inteiro, um ambientalista, Marcos Piffer. E nós vamos continuar conversando com ele, mas antes disso eu queria chamar o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 Obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões. E Tá difícil, hein? A previsão nessa época do ano impressionante. Final do ano de dezembro com essa temperatura, olha, faz tempo. Faz não tempo. Acontece isso, mano. É? <risos> Dia 22 de dezembro, né? Normalmente aquele calor senegalesco, como se dizia no passado. <risos> E, no entanto, temos até frio, chuva, as pessoas de, de agasalho. Né? É impressionante. Mas olha, o, o Marcos, eu queria fazer uma pergunta para você, fugindo um pouco, mas me despertou assim. Qual é o lugar de Santos que você mais gosta, Marcos? Ah, sem dúvida é a praia. para mim é o lugar ah, assim... É, a, a beira a, da praia, não, não não a beira da a, o encontro do mar com a areia aquela aquela faixa que faixa. que que, que percorre a praia inteira né tá aqui, é, é por isso que é tem a, a e, capa esse lugar <risos> a capa de São, São Paulo Brasil tinha é? é. é nessa beira da água aí eu corri enquanto eu consegui correr na minha vida já no Vivo, é. eu corri até quando uhum. deu, agora é o caminho. Aí que eu criei a minha filha, na beira da água, né? pequena. Ela pedia pra eu rodar, rodar, rodar. Recentemente eu postei uma foto da, da mãe dela fazendo isso. Uhum. E aí que a gente conversa com os amigos. Aí que eu esvazio minha cabeça. Foi aí que eu fiz o meu doutorado. Ela é uma pesquisa do lixo que chega na beira da água. Uhum. Então, eu posso dizer assim que é uma grande parte da minha vida, tá ligado? esse espaço, eu via meu pai correr aí na beira da água descalço e a ah. gente não se conformava, foi um tênis e aí que eu namorei com a minha mulher, caminhando, então é um espaço para mim muito querido. Quando eu quero esvaziar a minha cabeça, ou quando eu preciso organizá-la, né? Uhum. Não achando alguma solução para algum problema, aí eu caminho, eu sempre volto, sabe, com alguma coisa boa. E <risos> é importante falar que é um lugar que a paisagem nunca se repete, né? É. A questão da luz, é isso é, é uma coisa que para mim me encanta muito, e os dias chuvosos adoro caminhar na chuva, eu não vejo problema nenhum nisso. E luz de sol... Para mim, falo sem a menor... Sem titubear nada. Para mim, o lugar mais querido de Santos é a beira da praia. Da... Eu acho que é a maioria dos santos. Muita de gente. Nós é... somos Caixara, Sem dúvida. <risos> <Sim. risos> Fernando de Maria, por favor. O... Gostaria de ouvir. O... o Marcos está com um probleminha de áudio, Fernando. Depois eu repito a pergunta que você fizer, por favor. Sem problema. Tem aqui... Eu... As opiniões aqui, ó, o Paulo Eduardo Costa, assim, participando aqui, é, que o Marcos é um mestre da fotografia arquitetura é moderna. o mundo lhe pergunta aqui a respeito do trabalho também realizado na Instituto Histórico de Geografia do Centro, onde o Paulo Eduardo Costa é presidente, né? E uhum. dando um abraço para você também. O André Gonçalves, que o Chico acabou de falar também, né, mora lá no centro, ele está tá muito interessado, ele coloca a casa dele em exposição, porque ele mora no centro da oportunidade de conhecer vários fotógrafos, inclusive abriu a casa para duas exposições. A casa está sempre aberta para profissionais, estudantes de arquitetura, fotografia, arte, jornalismo, turistas. E ele reconhece que, como o Marco falou, centro abandonado, também o poder público ineficiente, mandando um abraço também para o arquiteto urbanismo, urbanista, uh, também o André, enfim, tudo tem essa visão aí da necessidade de recuperação do centro histórico. Então, são duas posições. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se possível, é. também, é, como é que é feito né, na beira d'água, enfim, esse processo? Imagina você lançar ou pensar simultaneamente em oito projetos, quer dizer, de vez em quando ele dá um ticket aí, como uh, você comentou agora há pouco, chegou a ter esse trabalho de oito projetos simultâneos como lidar com isso, como que é feita é o processo de produção das suas obras muito bem, não sei se você entendeu entendi, entendi, ah, entendeu? entendi, aumentou um pouquinho, aumentou um pouquinho. Ah, fantástica sua pergunta, mas assim, eu não sei se eu vou saber me explicar é, corretamente porque ele também não é um processo muito racional é, existe toda uma parte de planejamento que também fui eu que cuidei a gente abriu é, desses oito projetos, dois já vinham do ano passado, né, de 2021 para 2022, então ele já tá, o livro de Santos é um, é um deles, e o Paisagens, por isso que eles ficaram prontos mais rápido, então eles já, já vinham sendo feitos e resolvidos e, e estruturados, né, como eu falei, o livro de Santos ele é quase que integralmente construído com imagens de acervo, só depois que eu montei ele inteiro, que eu senti alguns buracos, é que eu fui fazer imagens para fechar esses buracos, buracos não pejorativos, mas buracos, eu, sabe, espaços que Sim. faltam. Eu gosto de cuidar da diagramação dos meus projetos Sim, eu mesmo. Você diagrama. É quando dá porque eu acho que eu conheço bastante o lugar que eu vou, eu me aprofundo muito, eu interajo, eu fico na Amazônia, eu durmo na rede, no meio da floresta, nas áreas, converso com as pessoas, tomo café em todos os lugares, e o que for, eu tô ali realmente interagindo. Então, não que eu ache que o olhar de outra pessoa não seja válido, pelo contrário, eu pergunto, eu ouço opiniões, mas eu... Eh, procuro essa estruturação do caminho, a história que vai ser contada, porque eu estou sempre atrás de contar alguma coisa através claro. do livro, que ele não seja aquele, é um termo pejorativo tal do coffee table book, né, um livro feito para ficar em cima da mesa, não eu acho que o livro, ele tem que contar algo a mais e se aprofundar que é o que eu busco, claro, não sei se eu consigo sim, sim, consultar exatamente exatamente exatamente mas assim, existe... O, o, os oito livros simultâneos foram bem complicados. Dois, como eu falei, já vinham e seis a gente abriu esse ano. Eu precisei... três deles, esses três que estão na gráfica, eles... E, acontecem algumas sobreposições, por exemplo, Amazônias e comunidades pesqueiras Esqueira, e reservas extrativistas. Sim, tá lá, tá lá. Então existem Sobre, pontos né? e sobreposições eu comecei a levantar quais os lugares interessantes que eu poderia ir que tivessem essas sobreposições, né? Poxa, uma reserva extrativista, Exa não E na Amazônia... Amazônia e, e de exatamente, descreve. isso, a Amazônia é claro. Por exemplo, o Ceará, o litoral do Ceará, onde a pesca da lagosta e em jangadas é, é presente, é uma questão muito tradicional. A gente tem três reservas extrativistas. Eu fui em duas, a do Batoque e da Prainha do Canto Verde. Sim. Então eu fui procurando é, aonde existiam essas sobreposições. Isso é um trabalho intenso de pesquisa, de pesquisa de anterior, de sem dúvida. Porque também é uma questão importante de se falar, por melhor que os patrocínios sejam, esta verba para viagem, ela nunca é aquela ideal. Sim, mim, e as viagens no Brasil estão absurdamente caras, mim, né? Os deslocamentos... Então eu fui tentando casar isso. E esses casamentos, a pesquisa é feita, mas muita coisa se resolve nessas caminhadas. Olha, eu vou priorizar aqui... Ah, existiam lugares que eu queria ir muito, por exemplo, é, Paraty, Paratimirim e Trindade, que é aqui perto, que existe a questão da pesca, da pesca. e eu não consegui. É. Às vezes, quanto mais perto, mais complicado. <risos> e às vezes você vai a um lugar e daqui a pouco dali parte para outro. Parte para outro, exatamente. Não, não exatamente é. E os prazos que precisam ser cumpridos. Então tem uma série de questões é. assim, de logística pura. E eu tenho lá, aqui no meu... Tem que ser de arquiteto mesmo, né? É, mas sabe, eu digo que a arquitetura, ela fez muito bem pra mim, eu não trabalho com arquitetura há mais de 30 anos, mas ela, na questão do planejamento, Sim, claro. ela me fez, assim, sabe, de conseguir visualizar uma coisa muito adiante ah, é e conseguir estruturar um planejamento. Eu preciso fazer isso antes disso, antes ah, é disso... De... E, e, sabe, essa uh, o desenho do livro, quando que começa... E, então, me dá essa facilidade, que eu gosto muito. Mas eu ia falar que no meu ateliê, eu tenho até hoje pregado na parede as 12 viagens que eu precisei fazer este ano, né? É. E, em sequência, as anotações e para que livro cada uma ah, delas ia, as sobreposições, com quem eu precisava falar, isso tá lá grudado é até hoje, que ficou... É. eu nem vou tirar isso. Foram 12 viagens em 6 meses, foi um ano assim bem muito trabalho. puxado. Muito trabalho. Eu só queria aqui agradecer e lembrar você que o Paulo Eduardo Costa, lá do, do presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, eu mando um abraço a você, o mestre da fotografia muito querido, cara, Paulo, conheci há muito tempo e, é, sempre participando de um André Gonçalves, que é arquiteto também conheço que concorda que o poder público tem sido ineficiente e que ele, onde ele mora está abrindo a casa para exposições abriu recentemente para exposições vou lá conversar com ele aí, tá? quem sabe a gente faz alguma coisa junto é possível fazer alguma coisa junto muito bem ah, ah, o, o Marcos, eu queria agora, você falou na Amazônia eu acho que a gente tem que ah, falar um pouquinho mais sobre a Amazônia né? essa sua experiência, o livro é, e que está no prelo logo logo vai estar à disposição de todos mas eu queria também trazer o aspecto dizer, da imagem porque a Amazônia hoje é uma, é uma discussão mundial em função das mudanças climáticas e tudo mais e infelizmente a imagem do Brasil nos últimos anos, foi muito prejudicada, muito abalada, sobretudo pelas, pelas posições tomadas, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. Eu queria que você nos contasse um pouco dessa sua experiência, e se de fato é, o desmatamento na Amazônia, quer dizer, é uma coisa que está assim, muito agressiva, de fato você percebe isso? Ah, percebe-se, isso é percebe -se. fato. não Esse governo que está acabando agora, negou isso, né, ostensivamente, e, e lutou também contra né, as iniciativas de... Exemplo, houve, além do desmonte, né, que a gente falou muito do desmonte gente. na cultura, o desmonte na questão ambiental é, é uma coisa assim, né, eu sei que o ICMBio, vou citar aqui, pode... É. Não tem combustível para as lanchas aqui que fazem a fiscalização no nosso litoral norte. Dando um exemplo é aqui. Né? Então, para ver a que ponto nós chegamos. Então, é uma coisa... A questão da Amazônia, ela... ela eu falei aqui rapidamente da preservação do patrimônio construído, hum. que a gente ouve, ah, você é contra o desenvolvimento. Então, existe também essa confusão ou essa informação trocada, ou, ou trocada propositalmente, que se você preservar algo, você é contra o desenvolvimento do país. É. E isso não é fato. Né? A questão da sustentabilidade, o que, que é isso? É você utilizar e preservar. Né? É. O que, que é uma reserva extrativista? É uma área que é preservada, quase que um parque nacional, mas as pessoas originárias daquele lugar podem utilizar aqueles recursos. Né? Por exemplo, eu estive no Acre, na primeira Resex que o país já, já criou, né? dois anos após a morte do Chico Mendes, por in iniciativa dele, a Resex Chico Mendes. É, a, a população que está ali, que existia dentro da Resex, ela colhe o látex, que é integralmente comprado por uma indústria da França, para se fazer tênis, não, não sei o nome aqui, que eu sempre esqueço. Então, aquilo gera dinheiro para a comunidade e eles colhem a castanha. São as duas principais atividades da Resex Chico Mendes. Agora eles estão começando a prospecção do açaí e outras, outras atividades. É possível conciliar desenvolvimento econômico com sustentabilidade? Eu, eu creio assim... De todo o meu ser nisso, é possível e é preciso, Sim. você tem a questão das comunidades indígenas, que é seríssimo, né, é... a demarcação de terra, esse povo, não é você falar assim, ah, eles estão lá sentados em cima do ouro, não, não é isso, tem que tentar enxergar a coisa num, num âmbito maior, não é não, e mais, e digo mais, quando a gente fala da Amazônia, isso eu estava falando com uma grande amiga outro dia, porque ela falou assim, ah, o Sebastião Salgado fez um livro sobre a Amazônia, o Araquei está fazendo outro, Sim. eu estou fazendo... Mas a Amazônia, se a gente pesquisar, a Amazônia envolve, acho que, sete estados. Sim. E não é só mata, você tem que pensar na Amazônia, as cidades, claro. as pe... isso está tudo dentro da Amazônia, é incrível, a Amazônia vai até o litoral do Maranhão, a cidade de Raposa, então é uma coisa assim gigantesca de complexidade, né? Manaus, as favelas sobre palafitas, isso está dentro da Amazônia, é que a gente separa, né? Você ah, fala é. Da Amazônia, Parece que é, uma coisa é de... o mato, é, é. é o Ianamã... Não, a Amazônia é tudo isso, é, uma é de uma complexidade gigantesca. É. O Acre... Daí o interesse mundial. Exato. Tua preocupação é. mundial. No Acre, eu tive hum. o privilégio de ficar dez dias acompanhada pela Angela Mendes, a filha do Chico Mendes, né? Que conhecia todos e tudo por ali. E a gente saiu de Rio Branco para ir até a cidade de Brasileia, né, uns 370 km, mais ou menos, que é uma das entradas na Resex. E assim, as duas, later a principal a estrada, né, é a que corta transversalmente e vai, em vai até o Peru, essa estrada. E assim, você só via pasto para os dois lados. Pasto e gado e pasto. Lá no horizonte você via uma borda de mata. E eu lembro que eu perguntei para ela, Ângela, aquela borda, é, ela falou ali, a borda da Resex. Mas ela falou assim, os criadores de gado, os latifundiários, eles estão mantendo essa borda e desmatando atrás agora. Ah, Olha, é, né, é, é, é triste, é triste. É triste. Eu imagine é triste. A pessoa é triste. que vá um ambientalista, que chega à Amazônia hoje... É triste, mas... é. e as queimadas, a questão do garimpo ilegal, a morte, né? o assassinato daqueles dois jornalistas que a gente mentalista, viu existindo, ambientalista, é, é seríssimo, é seríssimo. E assim eu nunca vi também uma evolução positiva, né? todas as vezes que eu vou e Daí, vejo... daí a preocupação mundial né? com, com o Brasil. Sem dúvida. terá de dar respostas e respostas efetivas a partir de agora, a partir do próximo lugar. Sem dúvida. Né? É, eu acho que é, é outra questão. reconstrução que pois precisa é, ser bom. feita. A expectativa é de vamos bom, retornar. Bom. Né? Aquele jogo, quando nós éramos crianças, que você volte todas as casinhas, por aí. Marco, vou pedir a sua licença, vamos para mais um rápido Pô. intervalo. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, manhã de notícias.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 Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta quinta-feira, 22 de dezembro. agora vamos para o último bloco do programa. Passa muito rápido, viu, Marcos? Passa é mesmo, ficaria horas. <risos> <risos> Passa muito rápido. Temos hoje a presença aqui, é, com muito prazer, de Marcos Piffer que é fotógrafo reconhecido internacionalmente, enfim, que é escritor, literato, arquiteto, enfim, um, um, um intelectual, e que está nos concedendo uma entrevista falando de seus livros um monte de livros que ele lançou, mais uns três, que ele vai lançar o ano que vem, logo no comecinho do ano que vem, então no prelo. Estamos conversando muito sobre Santos, sobre patrimônio, sobre a história. Enfim, eu queria chamar agora o Fernando de Maria, que certamente tem mais perguntas, e depois falar um pouquinho, viu, Fernando, sobre Ponta da Praia e também sobre paisagismo. Isso que é uma, uma das outras preocupações é, do Marcos Piffer. Fernando, por favor. Sem, sem dúvida. Até para mostrar... O Marcos falou justamente uh, o episódio que aconteceu, a violência, especialmente na região da Amazônia, uh, para aqueles que defendem a natureza, isso não preocupa. O caso dos dois assassinatos é só um exemplo de como é que está a situação. Comparando, ele, ele já sentiu ameaça, alguma coisa assim, durante essas viagens, já passou por algum momento complicado, porque os interesses econômicos, infelizmente, se sobrepõem muitas vezes, especialmente nessas áreas onde a lei nem sempre está presente. Essa é uma, uma, uma dúvida nesse sentido. E outra questão, recentemente houve uma, uma retirada aí, colocando no âmbito local aqui, uma retirada de árvores do alimento imobiliário que vai ser construído ali no Gonzaga, e o Marcos se pronunciou, depois o Felipe pode até colocar aí nas redes sociais, uh, colocou a sua posição, em razão justamente da questão ambiental, da retirada das árvores. Gostaria que você falasse também. Bem. A proposta que a gente tem é uma proposta muito pobre, podemos dizer assim. Só o replantio, que cada 10 árvores, no caso desse empreendimento, foi acertado por causa de 20 árvores, por árvore retirada. Mas isso é o suficiente? E duas questões, Marcos. Então, a primeira Você é. Você sofreu alguma ameaça? É, não, eu nunca sofri. É, eu nunca, uhum. também assim, eu nunca fui para lugares, com exceção agora do Acre, que é uma viagem bem recente. Eu nunca fui para lugares assim, de situações muito críticas e fui para uma coisa mais intermediária, mas eu também sempre fui muito bem acompanhado. A gente pesquisa não só aonde precisa ir, mas com quem ir. E isso é muito importante, tanto lá distante quanto aqui próximo mesmo da gente. Então, sempre fui muito bem acompanhado e muito bem orientado. Até por questões assim, ó, aqui você pode fotografar, ali você não pode, sim, sim. evite, não até não mostra a câmera, questões desse nível. Então nunca sofri uma ameaça de fato, ainda bem, e mas é, procuro me cuidar nesse sentido. Mas faz né? parte, de, faz parte, parte, faz parte é, da atividade, de repente, mas é bom sempre se cuidar, é, me prevenir. Agora as palmeiras não tiveram defesa, né? As palmeiras não tiveram, mas é uma questão assim é muito complexa aqui na cidade de Santos, não só aqui, né? Em outras cidades também. É importante dizer, antes de mais nada, que a construtora cumpriu a lei. Isso é, é, é fundamental que seja dita. Dito, a lei permite que ela retire ou, ou, ou corte aquelas seis palmeiras e faça uma compensação. As imagens das palmeiras ali, no Galeão Carvalhau. Né? É, é, essas imagens lá, não Galeão são... Carvalhão. Carvalhão. É, Galeão Carvalhau... Onde era isso. ali o antigo Banespa. Pra Exatamente. Identificar Depois foi o Santander. Foi e... o Santander, é. então hoje vai ser, vai, vai ser uma nova, uma, um novo empreendimento. Vai ser um empreendimento, acho que de 30 andares. Então é importante frisar isso, a lei permite que a construtora faça isso, estava dentro do terreno, mesmo assim ela é obrigada a fazer uma compensação. Mesmo assim não... Para suprimir, simplesmente cortar essas seis palmeiras, ela faz uma compensação que falaram que foi de 120 árvores. Então, acho que tem uns dois ou três pontos que eu gostaria de destacar. O primeiro deles é a questão da compensação. É uma coisa que eu bato muito. Quem me conhece sabe que eu bato muito e eu sempre posto menos uma árvore. Cada vez que eu Sim. encontro na rua uma cortada. A questão da compensação é o seguinte: é, foi falado que plantaram 120 árvores, né? 20 árvores para cada para cada palmeira, cento, cada palmeira, palmeira, cor, palmeira. 120 mudas. mudas. Uma das coisas que eu falo da compensação é a seguinte: é, posso estar enganado até que me provem o contrário. Se todas as compensações que a gente já ouviu falar forem efetivamente feitas, Santos seria uma Amazônia de de tantas <risos> mudas <risos> plantadas, né? Então e a gente eu ando muito pela rua e eu observo muito. E eu não vejo essas... Né? Se a gente pensar nas 40 palmeiras imperiais que foram cortadas nos, na entrada da cidade, mais é. essas 6, 20 para cada uma, seriam 920 mudas. Eu desafio alguém aqui, que esteja ouvindo, a me mostrar essas 920 mudas plantadas na cidade. deve estar no Jardim Botânico. Ah, eu não sei, eu, sim, eu sim, gostaria de vê-las, né? mas eu, sinceramente, eu nunca vi... Então, esse é o um primeiro ponto que eu levanto. Eu posso estar enganado, mas é um ponto que eu levanto. Aonde estão todas essas compensações que são feitas e que a gente não vê? O segundo ponto específico da compensação é assim: caso ela seja efetivamente feita, eu sou um empresário, dono de um terreno, derrubo seis palmeiras e vou lá no Macuco e planto 120 mudas. Quem se responsabiliza por essas 120 mudas? O e a prefeitura. A prefeitura. Porque assim, então eu fui lá, pus a, a gente sabe que a taxa de morte, de não, de não vingar uma muda é altíssima, ela precisa ser regada, ela precisa ser estaqueada, porque Sim. né? isso fica lá o Deus dará. Então eu pego, derrubo seis 6 aqui, planto 120 e passo esse ônus ou esse encargo para a administração pública. Que não falta pessoal, que não falta. A gente condição. sabe que são seis pessoas para cuidar do jardim da praia inteira. A gente sabe, né, o efetivo falta dinheiro, falta pessoal, é uma série de é. coisas. Então eu me livro de um problema Sim. e arrumo um problema maior para a administração pública. Esse é um questionamento que eu faço assim, não é primordial. Eu acho que se isso fosse efetivo, para isso ser efetivo, quem plantou essas 120 mudas deveria ser responsável durante X anos, 5, 10 anos. Ele é obrigado a cuidar, a replantar, a adubar. Sim. Durante, o período. na hora que essa árvore está efetivamente ali forte, vingada, né, é, é, sã, plena, Posso aí lidar, eu, eu, deixo, eu deixo, eu passo para frente. Porque senão é como a gente falar, é coisa para inglês ver, inglês né? ver né? É, realmente, então, realmente são é, considerações é, é, importantes e uma espécie de uma adoção, quer dizer... Exato, é. adote, não, tudo bem, porque ah, senão é, é muito fácil. Não é, fácil, não é, fácil, não é. muito fácil. Aquela é campanha Adote uma do Ótima Praça... Exatamente, eu, eu, eu certo, tenho então. que ser responsável pelo dano que eu estou causando. Claro. E na questão da compensação eu digo mais uma coisa, ele derrubou seis palmeiras que... Eu fui questionado por um, um cidadão que trabalha aí na, na, no órgão responsável, né? que elas não eram palmeiras imperiais, porque a princípio eu coloquei não, palmeiras imperiais, ele falou, não, é outra espécie, elas iam morrer. Bom, as palmeiras estavam ali plenas, no Gonzaga, naquela esquina, eu suprimo essas seis palmeiras, Faço um jardinzinho fictício no meu prédio e digo que planto 120 mudas no Macuco. Mas o estrago foi feito ali. Aquelas pessoas que A moram... que ser feito ali. As pessoas que moram no entorno, sim, sim. Em, ao invés das seis palmeiras, elas vão conviver agora com um prédio de 30 andares ali, né? Então, sabe, eu compenso isso em outro bairro, mas tudo bem, eu compenso lá para mitigar a cidade. Mas aqui Sim. eu tenho que fazer alguma coisa. Claro. Não é isso possível. É obrigatório. seria obrigatório. Seria é, é obrigatório. É, é obrigatório. Olha, eu, eu, eu de preciso de... ter seis árvores do, da mesma porte aqui, Sim. porque, né, Sim, não. Como é que fica? Pelo menos para você reparar o dano é imediato. Ali, no local, local, local para quem não. vive ali há 30, <risos> tem gente que está lá há 60 anos, hum. Não é? Ou, ou, é, é, realmente, é complexo. É que é o que eu questiono é assim: como é que uma lei hoje em 2022 permite isso? A lei está errada. É. Outra coisa também é a poda de árvore. Porque né? a poda ah, de árvore, porque... então, é uma. Olha, é uma. Desculpa. é feito de qualquer jeito. Olha, que vezes, é muito é. interessante. Esse post, como eu falei, é assim, uma questão para mim muito cara, isso da, da questão da arborização, principalmente em Santos. E esse post ele teve uma resposta. Acho que nunca tive assim, a quantidade de comentários como eu tive nesse post. E a revolta ela é generalizada. E vai assim, tanto do corte quanto a poda. São questões que incomodam ao Santista. Mas o poder público não, não. Fa faz que não vê. Não é possível, quantos anos? Ô Marcos, nós teríamos, nós já estamos no limite do programa, mas eu queria aproveitar a sua presença, pra, pelo menos a minha parte. É, encerrar falando um pouco da ponta da praia, que eu sei que você é um estudioso a respeito da questão da ponta da praia está sempre ali, tem preocupações sérias com relação, porque ali praticamente a praia está acabando, acabando. Quer dizer, mais um pouco a prefeitura tenta conter com a iniciativa dos ecobags junto com a Unicamp né, projeto, enfim, que parece que de qualquer forma terá que continuar, mas aí faltam recursos e tal, porque já até mesmo regiões do canal 4 já vem sendo afetadas. Há muita gente que, que diz que isso deriva da dragagem de aprofundamento do canal, no sentido afetando aqui. Enfim, como é que você analisa essa situação e qual é exatamente a sua preocupação maior? Então, eu não sou um especialista técnico na questão, Sim. né? Eu já li bastante, eu tenho assim uma especialização em gestão ambiental, mas na questão técnica eu não sou especialista. Mas como eu falei, o fato de ser arquiteto, urbanista e fotógrafo faz eu observar muito. Claro, é né? um observador. Nato. É uma observação constante e contínua. É... Não sei te afirmar se é pela questão do aprofundamento da calha mas tudo leva a crer que você vai afundando a calha, as beiradas Sim. vão desbarrancando. E isso qualquer Qual que pessoa sabe disso. qualquer pessoa você vai aprofundando a beirada desbarranca porque Eu ela tem que o castelo na praia é, ela sabe a a, a a forma isso é física né Sim. não é geomorfologia isso tá ali a beirada está desbarrancando a ponta da praia para quem tem mais, no meu caso aqui, de, de 50 anos, era uma ponta da praia e hoje não era mais. Quando eu falei que eu corria na beira d'água, a gente falava assim, ó, oh, eu vou correr até o fim da areia, né? É. O fim da areia, é. ele se estendia. Hoje o fim da areia tá ali no aquário e olha lá, né? Ele tá vindo. E a gente percebe muito bem que a areia está saindo de um lugar e tá indo pro canal 2. É. Você percebe até a questão volumétrica de altura, Sim. que é uma sorte nossa, né? Ela poderia o giro da maré, poderia estar levando para outro lugar. Então você percebe que há uma escavação na ponta da praia, canal 5 vindo para o 4 e uma deposição de areia do 3 para frente, né? Então isso não precisa ser técnico, engenheiro, nada tá ali, a olhos vistos. Eu lembro que a última grande conjunção de maré alta com entrada de, de Suda foi em 2016. Foi um caos, né? Então, de 2016 para cá, nós tivemos uma trégua. Na próxima, a gente vai ver o que vai acontecer. Ali. E não vai ser Eco bag que vai, vai dar ir, jeito nessa meu pai, aqui se ainda tiver tempo, meu pai foi um engenheiro, trabalhou na Porto a vida inteira e uma... Conhecidíssimo, doutor Piffer? Ele foi fazer uma consultoria para uma extensão do Porto de Fortaleza. E lá colocaram aqueles, um elemento lá de um tetraédro gigante. E tinha um estudo que veio da, de Portugal e ele falava assim, com o mar não se brinca. Você mexeu num canto... Você vai ter consequências. Meu pai falava isso. É, é, é, é. Né? Com é. o mar não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Muito bem, Fernando. É. Viu? Ô, Fernando. Nós estamos no final do programa. E com essa, essa lembrança do doutor Piffer, pai do Marcos, que com o mar não se brinca, <risos> olha só o que diz a experiência, a competência. É. Né? Então, nós vamos aproximando o final do programa. Eu queria deixar, reservar para você aí as últimas considerações, Fernando, por favor. Só agradecer a lei, a participação do Marcos, fantástico, uma aula aí também, é, e convidado também para o lançamento aí, do próximo programa também. A Gelsy Baltazar, jornalista lá da OAB, está mandando um abraço, sensibilidade e talento, ela quer autógrafo, é, você, você é um ídolo para a tá? O André Gonçalves também, é, colocando essa questão que as leis não são cumpridas pela própria prefeitura a respeito aí da essa legislação aí um pouco aí uma legislação recente, mas precisa ser revista urgentemente sobre essa questão da arborização aí e retirada de, de árvores nesse sentido. E parabéns e sucesso. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Magino. Marcos, olha, nós teríamos, você sabe, muito mais a conversar a, ah, é? a, é, né? a pauta é sensível. <risos> mas nós temos limitações de tempo e estamos chegando ao final. Queria agradecer muito a sua participação, os seus esclarecimentos. Um programa de altíssimo nível. Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui e ficaria por horas aqui. <risos> nós também. Nós também, viu, Marcos. Parabéns pelo livro. Sucesso obrigado. no lançamento no próximo ano dos novos os três livros, Reservas Extrativistas, Amazonas e Comunidades Pesqueiras. Obrigado. É Parabéns, Marcos, e nós vamos chegando ao final desta edição. Eu queria aproveitar amanhã, nós vamos ter a reprise a reapresentação do programa realizado com o prefeito de Santos, Rogério Santos, nesta semana, e depois voltaremos na segunda-feira. Até lá, tenham todos um Feliz Natal, com muita saúde, muita paz, muita harmonia para todos nós, para as nossas famílias, paz e harmonia para o Brasil. E assim chegamos ao final. Segunda-feira estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foco Manhã de Notícias. Tenham todos um ótimo final de semana, um ótimo Natal e até segunda-feira. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016,